você, você. Eu tenho uma mensagem para você. Então, como você deve saber, nós estamos encerrando agora Um plano global de 5 anos Diga-se de passagem, nós tivemos resultados incríveis. Foram estabelecidas atividades centrais em mais de 5 mil agrupamentos no mundo inteiro. Olha só que maravilha! Né? E o Brasil tem dado a sua contribuição. Muitas atividades foram abertas, inauguradas e muitos agrupamentos. E é claro, os amigos têm dado todos os esforços, têm sacrificado para estabelecer comunidades vibrantes em todos esses lugares. E a Casa Justiça agora? em sua última mensagem, 29 de dezembro, convocou um novo Plano Global de 5 anos. E como não poderia deixar de ser, nós precisamos nos reunir para decidir o que nós vamos fazer. E por essa razão, o Conselho Regional do Centro-Oeste está convocando uma conferência. A conferência do marco inicial do Plano. Lembre-se, todo o esforço dos amigos... É mais do que necessário para empreendermos o tamanho da tarefa que temos à nossa frente. E por fim, gostaria de deixar para vocês esse trecho da carta da Casa Universal de Justiça. Um forte abraço!